Opa, é aqui, seguinte pessoal, eu tô um bocado desapontado com vocês, porque ultimamente muita gente vem inventando desculpa para não correr atrás do que quer, muita gente tá me dizendo que ah cara, você tem que mostrar o curso por lento a gente ter certeza, disso. isso só é uma desculpa, só é uma desculpa que você está arranjando para não correr atrás daquilo que você quer, porque você tem medo, mas aqui tem muita gente pedindo, eu vou fazer esse vídeo aqui dedicado a mostrar o curso totalmente por dentro, mostrar todos os módulos, mostrar os bônus que eu não revelei no, no vídeo que eu fiz antes que está em cima vou mostrar os bônus também que porque eu não queria dizer para vocês que bônus tal tá se queria que vocês entrassem e vissem os bônus e achassem que era uma coisa boa porque eu tinha prometido uma coisa e entregaram muito mais do que eu prometi mas tendo em conta que vocês estão perguntando muito para mostrar o curso por dentro então é isso pessoal vamos ver o curso por dentro agora vou mostrar para vocês todos os módulos quantas aulas tem em cada módulo a finalidade do curso é ensinar vocês a criar a sua estratégia de vendas a coleta de leads a fazer vendas através do e-mail marketing e tudo gratuito tá bom lá no curso eu ensino como você pode ter um site gratuito ter uma ferramenta de email marketing gratuito tudo gratuito você só paga o valor do curso está feito você não tem que pagar email marketing não tem que pagar nada e ela é totalmente grátis os chats também são totalmente grátis mostro como fazer tudo passo a passo vai ser uma aula vamos para o computador agora que eu vou mostrar para você passo a passo tudo por dentro do curso tudo que você precisa saber com toda, tanta desculpa que você vem inventando diariamente para não ir à frente com o teu objetivo como mostrar você passo a passo material do computador tudo que você precisa saber para ver o curso e ter certeza aqui é aquilo que você quer, se você quer ir atrás do que você quer ou simplesmente quer inventar uma desculpa e deixar isso para depois. Mas, cara, eu estou oferecendo a cama. Quem vai dormir é você. Bom, tela do computador, vou te mostrar agora o curso por dentro. Bom, seguinte pessoal, já estou aqui na minha conta da Hotmart, área de membros, que é onde eu publico as aulas, tá bom? Entrando em áreas de membros, vou clicar aqui acessar minha área de membros. Eu vou ter acesso ao curso. Feito isso, aqui em conteúdo vocês podem ver tudo o que eu preparei para vocês, tá bom? O número de páginas, isso aqui é um módulo. Isso aqui é o número de aulas que está em cada módulo. É o número de aulas em cada módulo. Início da sua jornada, mindset de um top afiliado. entre três aulas aqui dentro. Vou abrir ainda, vocês podem ver aqui. Introdução, alinhamento, tudo. Tem os primeiros passos para o sucesso uh, aqui é muito mais teórico. É onde eu passo teoria para vocês nesses três primeiros módulos. Aqui geralmente a gente já começa a fazer uma pesquisa e validação de nicho. Que eu mostro para vocês os nichos que estão em mais crescimento, os nichos que já estão praticamente saturados. E faço você basicamente ter uma escolha de nicho certa, aquilo que você gosta de fazer. Você vai encontrar nesse conjunto de seis aulas aqui. Por exemplo, tem muita pessoa que trabalha no nicho de emagrecimento, é um bom nicho, é o um nicho que tá em constante crescimento, mas o nicho de marketing digital, por exemplo, é também um bom nicho. Está em crescimento, mas já tá muito mais chato do que o nicho de emagrecimento. E também tem outros nichos aqui: nicho de relacionamento. Esse aqui é o módulo mais importante do curso, onde nós temos oito aulas. Cada aula aqui tem cerca de 37 minutos. A menor aula aqui tem 37 minutos. Aqui eu ensino a criar sua estrutura passo a passo. Aqui nós configuramos o e-mail marketing. Aqui tem um pedaço de negócios. E aqui nós concluímos o curso. Mas o que que eu pensei? Na conclusão do curso você vai receber um certificado do curso. Sim, você vai receber um certificado, mas só você vê todas as aulas completamente e o que é que nós temos aqui? Aqui começa os extras: temos tráfego pago, nove aulas, bônus de copy que eu ensino você a fazer copies e adaptar ela a cada produto. Também temos aqui bônus de como vender no YouTube e também como fazer vídeos sem aparecer para o YouTube. Tá bom? Temos aqui três, três vídeos explicando isso passo a passo: como vender no Instagram, é perfil como afiliado, automatizar mídias sociais e depois aqui temos como editar vídeos. Ensina você como editar vídeos basicamente também, porque cara, se você vai trabalhar com o YouTube que é a plataforma que mais dá resultado depois de tráfego pago a plataforma de tráfego orgânico da massa resultado é sim o YouTube e aqui temos como editar os posts para o Instagram eu ensino Photoshop ensino também alguns hacks importantes aqui no Instagram hum, uma beleza aqui temos que um bônus que eu adicionei semana passada que é como vender pelo WhatsApp e aqui temos um método de vendas rápidas que geralmente eu utilizo o que eu prometi entregar para vocês que é criar uma estrutura e vender através de meu marketing eu concluí desde aqui cara desde aqui eu já tenho entregado tudo que eu sabia para vocês com cerca de 20 e poucas aulas, já tem entregado. mas eu disse que ah, não vai, eu, se eu comprasse um curso, eu ia gostar de que me entregasse muito mais do que eu estava esperando então foi isso que eu fiz comigo eu entreguei muito mais do que você está esperando de receber, tá bom? E agora, pessoal, eu estou pensando em adicionar, o melhor, já gravei as aulas, só não adicionei aqui ainda, porque é um bônus sobre como vender no Telegram. Esse aqui, você já deve ter visto muita gente que está vendendo através do Telegram. E agora eu quero mostrar para você como aluno, eu optei por essa área de membros aqui, um pouco mais bonita, digamos assim. E vocês vão ter tudo isso aqui ao lado. A capa oficial do curso é essa capa aqui, tá bom? É onde eu deixo o meu Instagram. Eu mostro para vocês também onde vocês podem ter acesso a suporte. Temos um grupo de suporte no Telegram E um grupo de suporte também no WhatsApp Quem compra o curso também tem acesso direto ao meu Close Friends Se você depois de ver isso decidir não entrar comigo Eu só lamento porque eu fiz de tudo Mostrei parte interior do curso Que muito, muito produtor picareta não faz muito produto que você fala balela não não mostra o curso por interior no interior sabe por quê porque eles sabem que eles não estão entregando um conteúdo de qualidade eles não se garantem com é o que eles estão entregando para você e pessoal é o seguinte já acabei de mostrar o curso aqui por dentro a decisão é sua eu também sou uma pessoa como você também vim de baixo tô correndo atrás dos meus objetivos estou conseguindo graças a Deus e é isso que eu quero mostrar para você cara porque eu sei que uma pessoa quando ela tem outra que dá ela força sabe que leva ela com ela é muito mais fácil ela conseguir por exemplo se eu faço dieta e tento fazer você fazer e é até mais fácil você fazer e se eu faço vendas na internet quero fazer você também que tá aí fazer vendas é muito mais fácil você fazer eu já percorri um caminho imenso já fiz vários cursos e estou passando toda a experiência que eu tenho para você tá bom praticamente de graça praticamente de graça sim praticamente de graça então se você quer tomar essa decisão quer me ver do outro lado quer aprender comigo aí embaixo tudo tá aqui embaixo vai lá clica e bora, bora começar a vender.